que é malta do aço, vamos lá aqui para mais um na BR, e o que é que teve na BR nos últimos dias, digam como lá, vocês sabem, foi a fuga do Fiatuno de 4 portas, nunca é demais salientar, 4 portas, à frente da CMTV, o bachuno de 4 portas, deu uma gazada e foi, não há cá, a operação está para mim, na pá, e o homem tinha sua turbia, se tu não conheces o caso, estás, não vias televisão, ou o que é que seja, e já, já vou mostrar, já vamos falar disso, Antes de continuarmos, antes que tu digas também, pá, deve estar cheio de calor, malta. Que que o que com o de a Norte Clima instalou, está a menar. O meu Goku também deixa a gente estar aqui carregados de energia. Portanto, não digam que eu estou aqui t-shirt, pá, por causa da armada em prosas e uri 10. Não, é que aqui está a porrer, está o ambientezinho porrer, está? Está o ambientezinho porrer. Agora vamos lá continuar aqui no tópico de, desta semana, que é o Naberra desta semana, assim, que é, que é a fuga do Fiatuno, olha aqui o gajo, epá, malta, eu vou, vou, ter, vou ter que puxar aqui atrás, malta, qual é a probabilidade da CMTV estar a fazer uma reportagem de uma operação stop, a fiscalização dos fura-quarentenas e aparecer aqui um fura-fiatunos, qual é a probabilidade? O homem vem daqui, dá uma gazada e gás! <risos> lindo, lindo, pá, não façam, estou a dizer lindo, atenção, vou já parar isto, não estou a dizer lindo que isto foi bem feito, estou a dizer, linda a situação, dada a nossa comunidade do Aço, saber que isto é um 4 portas, que tipo, teoricamente um bachum de 4 portas, se for o 45 ou 60, aquilo em bom português não caga nem anda, e o gajo aqui, meu, sem medos, gazada lá vai ele, lá vai ele, e a probabilidade da CMTV estar a filmar isto, pá, é uma coisa inacreditável, depois sim, há este aparato todo, vai o, o, o esquadrão todo, o esquadrão todo atrás, o batalhão todo atrás do homem, vai carros, vai jipes, este aqui entrar, oi, quase está um penalti, oi, viram, <risos> repararam aqui, o gajo vai entrar e escorrega-lhe o pé, ele então, vai entrar aqui para o jip, curta e curta, ele vai entrar no escorrega-lhe oito penalti, era mais lado <risos> e depois o gajo foge às pás das, das tantas, a fuga não correu muito, muito bem, e o homem despistou-se, está aqui, o homem despistou-se, não é pá, não é ver mal, malta dos, dos fiatunes, vocês sabem que eu adoro o fiatune Turbier. se Deus quiser eu ter um, mas aqui foi só um fiatune a ser fiatune, tipo, em reta anda tudo bacana, quando foi a curvar, é que <risos> foi um bocado pior. E, ao que parece, antes, eu não conheço o sítio, atenção, eu não conheço o sítio, mas pelo que li nos comentários, acho que antes houve um, uma zirigonça que ele teve que diar nos carros e não sei o que, e perdeu o controle e despistou-se. E agora, como é que a malta, a malta disse? Como é que sabiam que era um tour do Tour de Viena? Não sei o que, é filme, é montagem? Não, não é montagem, malta. Há aqui uma parte, deixa me puxar aqui à frente, que os bombeiros começam. A, a levantar o capô, provavelmente com algum receio, devido à mocada, que, que o carro puxasse fogo, gasolina a derramar, etc. Provavelmente foi nessa da segurança. E eles, aqui, quando, quando levantam o capô, aqui, eles aqui, é que está aqui, pronto. Eles aqui já estão a tentar levantar o capô, estão aqui a fazer força. Agora vou, vou poupar aqui esta parte toda. E depois do capô está aberto, aqui está o swap, o swap tourbier, meus amigos, é o que é o maior, que é o maior, é o maior. É o, o maior é o homem do machuno. Aqui está eu, olha aqui, cabecinha a toda de admissão, é uma turbina disfarçada de 4 portas. Depois, se vocês acompanharam, eu meti isto na minha página, no Yuri Francês Vlog, é isto foi aqui uma rabanada de comentários e partilhas e troca de opiniões que foi uma coisa por demais. E houve um rapaz, houve um rapaz que publicou fotos do batsuno! O Bachuno é este, atenção! É este com duas babes aqui gostosas, mas aqui opa, é o maior. O, o Bachuno, o Fiatuno, o Turbié, o Turbinas, o é como vocês querem o chamar. Isto vai ser eternamente uma lenda. E depois também mandaram aqui outra foto, que é o gajo a mandar, a mandar alhambras, a mandar muita alhambra aqui de trás, aqui está outro Fiatune, provavelmente isto era um meeting de. Provavelmente isto vai ser isto era um meeting de Fiat ou de Batuns, uma coisa assim, e está aqui outro betuno, my frente, outro batun. Malta, uh, era só isto que eu vos queria, queria hoje falar no, na berra, era principalmente a sorte, a sorte que tive a sempre de estar a filmar e aparecer um, um Fiatune a dar gás, e epá, esta malta do aço não aprende, com o swap à frente com o swap turbia. Malta deixem-me nos comentários um próximo na berra queiram que eu aborte, lembrando, é temas assim que estão na semana ou nesse mês estão sempre aí a bombar, se me permitem o conselho, malta não façam isto, não deem assim fuga às autoridades, é para parar, é para parar, tenham as coisas em dia, mas que isto foi engraçado, foi. O gajo a mandar parar, o bachuna a dar gajo. Quando a gente olha, de repente, é um quatro portas. Vai o polícia entrar, escorrega-lhe o pé. E depois o homem despista-se. Despista tanta coisa, tanta fuga e... Despista-se. Epá, foi giro, foi giro. Mas malta, eu quero que vocês deixem nos comentários a vossa opinião sobre esta fuga, sobre esta situação caricata, do porquê da CMTV estar sempre lá. Uh, Deixem-me aí outro na berra, que queiram que eu abordo no próximo vídeo. E já sabem, na descrição está as minhas redes sociais todas as plataformas de apoio e tudo o que precisas saber sobre o canal do gás. Olha aí o Goku instinto superior. <risos> Vai volta. Um grande abraço e um grande gás.